Olá! Esse vídeo faz parte da série Electra Heart Analisada. Se tu perdeu os vídeos anteriores ou posteriores, clica aqui para acessar a playlist. A Marina já disse em entrevistas, diversas entrevistas, e isso fica um pouco claro de acordo com o caminhar da análise que State of Dreaming fala sobre a vida, a carreira e a persona usada por Marilyn Monroe? A Marilyn faleceu em 1962, depois de ter se tornado um ícone do cinema hollywoodiano na década de 50, além de ter se tornado um ícone de moda, de beleza e de sensualidade. Ela ainda é uma super de uma referência nos dias de hoje e eu duvido que um dia ela deixe de ser. Só que a Marilyn não nasceu Merlin, ela nasceu Norma Jean. E a Norma Jean era uma menina super simplória, que meio que não era ninguém, até ser descoberta como modelo e começar a ganhar o um mundo na pele da Marilyn Monroe. O pulo da moda para o cinema foi uma coisa que não exigiu pouco da Norma Jean, não. Exigiu, além de talento para tela e além de network, plásticas, pinturas de cabelo e um alter ego. Talvez uma das coisas mais interessantes sobre a persona da Marilyn Monroe é que ela foi criada por produtores e pela Norma Jean e foi endossada por ela, foi interpretada por ela, para que ela pudesse ter êxito no que ela mais queria, que era a carreira de atriz. Essa bomba loira de sensualidade foi uma persona criada para atrair a atenção do público e dos produtores de cinema e para encantar as pessoas, para convencer as pessoas de que a Norma Jean merecia um lugar no cinema, ainda embora ela não fosse considerada uma boa atriz. Marilyn Monroe era uma pessoa linda, sensual, envolvente mas também era alguém que tinha uma personalidade muito difícil de se lidar e alguém que tinha muitos problemas e muitos fantasmas. A normadinha ela sempre sonhou com essa vida de atriz, sempre sonhou com o luxo da vida de atriz, com os tapetes vermelhos, com as festas, com a felicidade que as atrizes estampavam na cara. E foi esse sonho de ter a mesma coisa que aquelas atrizes tiveram que impulsionou essa menina a perseguir a carreira de atriz. Ia pintar o cabelo de loiro, ia fazer uma cirurgia no nariz, ia fazer cirurgia no peito, fazer não sei o que e não sei o que mais. Então vejam bem, essa menina queria tanto, mas tanto, a vida perfeita das atrizes que ela via no cinema, das mulheres que ela via nas revistas, que ela acatou essas modificações corporais e a criação de uma nova identidade. Tudo para que ela pudesse ter aquela vida. A Normadin precisou se esconder para que a Marilyn ganhasse o mundo e levasse ela onde ela queria ir um pouquinho familiar, né? Existe um filme de 1996 que se chama Norma Jean and Merlin. E esse filme, apesar dele não ser tão fiel às origens da Merlin e a toda a história da Merlin, ele conta a história da Norma Jean se transformando em Merlin de uma maneira muito interessante. Porque ele usa duas atrizes diferentes, uma delas é a Ashley Judd, que eu gosto bastante. E essas duas atrizes aparecem juntas em cena, às vezes, que é para encenar a dinâmica dessas duas pessoas. Por exemplo, tem uma cena que é muito emocionante em que a Merlin, ela estava grávida e ela perdeu o filho, o primeiro filho, eu acho, dela. E aí ela tá na cama do hospital e o marido dela vai embora e nisso a Normadinha aparece na porta do hospital, vem até a cama e abraça ela. Né? Ou seja, são duas partes daquela mesma personalidade que convivem juntas. E a Merlin, enquanto Merlin não gosta da Normadinha, e a Normadinha, enquanto Normadinha não gosta da Merlin. Porque uma tem que desaparecer para a outra tomar o controle. Claramente a história da Marilyn Monroe é uma das grandes inspirações para a história da Electra Heart, porque elas têm jornadas muito parecidas no que se refere à criação dessas personagens, dessas pessoas. que são inventados, são forjados para ajudar essas duas pessoas a chegar num objetivo. Outro filme que explicita essa ideia de que a Marilyn Monroe era uma personagem criada pela Norma Jean e interpretada por ela durante toda a vida dela, é o uh, Sete Dias com Merlin, de 2011. Tem uma cena, né, em que ela vê os paparazzis na frente e ela diz pro assistente dela, que é o, o Ed Redmay, devo ser ela? Então ela sai daquela cena como Norma Jean, como aquela pessoa frágil, e encarna Merlin, sensual, sorridente, que não tem problemas. E os paparazzis amam o que eles enxergam, porque todo mundo amava Merlin. Enquanto Normadinha, Jean a Merlin sonhava em ter aquela vida perfeita de atriz, aquela vida de felicidade e glamour que todas as atrizes tinham. Ela queria ser relevante ela queria ser importante. Então ela depositou todas as esperanças que ela tinha nesse sonho. Quando a Marilyn chegou lá, entretanto, depois que ela já tinha mutilado o corpo dela e a alma dela, ela percebeu que nada era do jeito que parecia ser. Já que ela ainda não era aclamada como uma atriz excepcional e ela ainda tinha todos aqueles problemas que ela tinha antes de se tornar uma atriz famosa. Em certo momento da vida da Merlin, ela disse uma frase mais ou menos assim. Sonhar em ser uma atriz é muito melhor do que se tornar uma. Fazendo alusão a toda aquela luta que ela tinha para chegar lá. E quando ela chegou lá, ela percebeu que não era bem assim. Então sonhar em ser uma atriz, perseguir esse sonho, é muito melhor, dá muito mais esperança, te deixa muito mais feliz e motivada do que realmente se tornar uma atriz. E perceber que se tornar uma atriz não é o que ela achava que era antes. Então a Marilyn chegou lá, só que ela se decepcionou com o lá. É exatamente sobre isso, sobre perseguir o sonho e perceber que esse sonho não é nada demais, não é o que a gente imaginava antes, que essa música State of Dreaming vai girar em torno. Aqui a gente encontra a nossa protagonista, ainda imersa num relacionamento, completamente apaixonada pelo homem que tá do lado dela. Mas ela começa a apresentar sinais de desgosto, de descontamento com aquela vida. State of Dreaming fala da busca pelo sonho. Só que também fala da desilusão que essa busca pelo sonho pode causar. A Electra desde jovem acreditava que ser a esposa perfeita, buscar a felicidade dentro de um casamento, era o que traria a felicidade real para ela. Então ela resolveu correr atrás desse sonho. Só que agora que ela encontrou esse sonho, sonho ela percebeu que isso não existe de verdade, que a felicidade dela não tá ali. A Electra buscava a ilusão. Ela tinha o sonho da vida perfeita, resumido num casamento perfeito, e ela colocou essa ideia num pedestal. Só que agora ela começou a ver a realidade dela ruir, quando ela percebeu que aquilo não era realidade nenhuma. Aqui nessa música, a Eletra começa a desacreditar naquela vida perfeita que ela tinha criado pra ela mesma. E ela percebe que ela tem atuado numa peça sem plateia. No segundo verso, a gente consegue entender um pouco da mágoa da Electra, quando ela diz que All I really wanted is to be wonderful. People in this town, they can be so cruel. Ela expressa na letra o desejo dela de ser maravilhosa e de ser perfeita, assim como ela julgava que ela era lá em prima-dona. E ela também acusa aqui as pessoas da cidade de serem más com ela. Quem seriam essas pessoas cruéis, né? Enquanto a gente pensa na realidade na Marilyn Monroe, a gente percebe que essas pessoas cruéis, as pessoas que estão sendo cruéis com ela, são as pessoas da indústria do cinema hollywoodiano. Só que quando a gente pensa na realidade da Electra, que tem uma vida, um casamento, na verdade, baseado na sociedade dos anos 50 e 60, a gente percebe que essas pessoas podem ser os vizinhos dela, podem ser as outras mulheres da comunidade onde ela vive e também o marido dela, que mesmo sem perceber, mesmo sem entender, pressionam a Electra para que ela tenha um casamento perfeito. Essas são as mesmas pessoas cruéis que julgaram ela lá em Home Wrecker, que disseram que ela deveria manter o casamento dela perfeito e ela não manteve. Talvez essas pessoas sejam como a mãe da Kirsten Dust no Sorriso de Mona Lisa, que acreditam que as convenções sociais é que trazem a felicidade de verdade. Só que não é bem assim. Convenção social não traz felicidade, convenção social traz comportamento aceito socialmente. Ainda nessa letra tem uma parte que é super reveladora, que mostra pra gente grande parte dos problemas da Electra e por que, que ela decidiu abrir espaço para os arquétipos. Tem uma linha que ela diz que ela sempre viveu com medo. E até agora, no álbum, a gente entendeu que a Electra não teve uma boa relação familiar, não teve uma boa relação com o pai dela, e que ela nunca teve um relacionamento amoroso saudável. Ela viveu sempre com medo, ela sempre teve medo de não ser amada. E mesmo que seja um fim metafórico... Ela traz aqui pra gente uma linha em que ela fala sobre o fim dela. If you only knew my dear, how I know my time is near. É um fim metafórico, porque a Electra não vai dar um fim na vida dela. Mas ela entendeu que ela tá no controle e que a vida dela é uma mentira. Que ela tá fazendo de conta. Então, mais cedo ou mais tarde, as cortinas de um espetáculo, elas sempre se fecham. E a Electra tá sentindo que essa peça encenada, que é a vida dela, tá chegando ao fim. E que as cortinas, e as luzes, vão ter que se apagar, vão ter que se fechar. Ela sabe dessas coisas, mas ela ainda não tá pronta pra abrir mão dos arquétipos. Porque tem uma linha em que ela diz, eu venderia a minha alma se eu pudesse ter tudo. Apesar então dela ter entendido que a vida dela é uma mentira, que tudo aquilo é uma mentira, ela ainda acredita que ela pode ter a vida perfeita. Senão ela não diria que ela queria vender a alma dela se ela tivesse, pudesse ter tudo. Ela ainda acredita, ela ainda tem esperança pra depositar nesse sonho falido. Porque ela ainda não entendeu o que é falido. Ela ainda não tá pronta para acordar, embora ela saiba que ela tenha que acordar em algum momento. O primeiro verso da música fala sobre uma citação, né? A Marina já abre a letra da música falando que. Millions of ghosts float on the one quote. Living in their less hope, in their less hope. Ela fala sobre uma citação que tem vários fantasmas girando ao redor, várias pessoas como ela, várias meninas como ela girando ao redor daquela citação e vivendo a última esperança delas ao redor daquela citação. E eu acredito que isso faça referência a algumas das citações da Merlin, algumas das frases que a Merlin Monroe falou enquanto ela estava viva. Eu não sei as palavras exatas e eu não consegui encontrar a frase na internet, mas eu acredito que em algum momento da vida dela, a Merlin tenha dito que ela estava vivendo o sonho. E isso é muito revelador porque a Electra estava em busca de um sonho para viver um sonho. E a Merlin estava em busca do sonho para viver o sonho. A Merlin tem muitas citações bastante interessantes, que mostram pra gente exatamente como é que era a dinâmica dela entre Norma Jean e Merlin Monroe. E essas citações são bastante reveladoras tanto pra vida da Merlin, quanto pra vida da Electra, quanto pra análise da Electra que a gente tá fazendo aqui. Ambas buscaram a perfeição, ambas sacrificaram suas próprias personalidades e até aparências em busca dessa perfeição elas vivem atrás de um personagem, no caso da Electra, de Electric, vários personagens, e no final das contas elas só queriam ser amadas. No fundo elas são muito tristes, né, e elas acabam só vivendo aquele sonho, pelo qual elas percorreram todo o caminho que percorreram, só quando elas dormem. Se tu gostou do vídeo, clica em gostei, se gostou mais ainda, compartilha com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos, e a gente se vê numa próxima. Tchau!